Eu morava numa casa que é um cômodo sol, um lugar pequenininho, um lugar pequenininho E era difícil comprar mistura de casa A mistura era a minha preocupação do dia, o que, que eu ia comprar, o que, que eu ia fazer E eu nunca trabalhei para os outros, eu nunca tive carteira assinada E era contra todas as pessoas que eu amava, que continuava ali do meu lado, que convivia comigo Que todo mundo falava para mim arrumar um maldito mal, emprego eu sempre tive medo de arrumar um emprego. E esse maldito emprego roubar todos os meus sonhos. Esse maldito emprego colocar dentro da caixa deles. E fazer o meu sonho caber dentro da caixa ou da necessidade deles. E eu sempre fugi de emprego. Então eu fazia de tudo: eu pintava camiseta, fazia confecção, silk screen, eu desenho. Eu fazia de tudo para me tentar levar a mistura para casa. E mesmo assim era difícil. E sabe que foram anos assim comendo mal, sempre o mais barato, tudo que eu vestia, todas as minhas roupas, eram roupas de bazar da pichincha, bazar de caridade, tudo que eu tinha era usado, meus eletrodomésticos eram usados, eu não ligava, mas eu falava para as pessoas que eu ia ficar rico, eu falava para todo mundo que eu ia ficar milionário, ninguém acreditava. Mas ninguém tinha a obrigação de acreditar que ele sonho era meu, não era deles. Entenda que quando você falar para as pessoas que você ama, que você quer ser grande, é você que quer ser, não é ela, não é ele. Aprenda que tudo que está na tua cabeça, o teu sonho é teu. E se você for foda e realizar tudo aquilo que você falar que faz, todos vão bater palma para você e vão falar. Você estava certo, não adianta brigar, não adianta querer provar que está certo, ficar com raiva, com ódio Quanto mais ódio você colocar na tua mochila, mais lento você fica Quanto mais inimigo, quanto mais raiva, quanto mais rancor você tiver das pessoas da caminhada Mais difícil ela é, mais lenta ela é Eu peguei a mochila, coloquei nas minhas costas e fui morar na rua eu queria ficar longe, eu não queria mais ficar perto das pessoas que me falavam que eu era um bosta. Eu não queria ficar perto das pessoas que falavam que eu não ia conseguir. Eu não queria ficar perto daquelas pessoas que eu sei que também me amava, mas eu acreditava no meu sonho e aquilo acabava comigo e acabava com o meu sonho. E mesmo eu ter morado na rua, eu consegui chegar até aqui. Porque eu me livrei das pessoas que me impediam, gostando ou não, amigos ou inimigos. Durante a minha vida eu fiz muitos inimigos, mas não é que eu não goste. Que para mim está tudo perdoado. Eu não consigo ficar nem com raiva das pessoas, porque Deus é muito generoso comigo. Mas as pessoas não gostam, porque quem fica para trás numa corrida sempre vai ficar com raiva de quem ganhou. Uma... E eu não nasci para perder, eu nasci para ganhar. E apostei tudo. Tudo. A minha liberdade, a minha felicidade, os meus sonhos. As pessoas que eu amava, eu deixei para trás. Para conseguir tudo aquilo que eu falava que ia conseguir. E conseguir dez vezes mais. Para depois, quando tivesse chegado no ápice, como eu consegui chegar. Eu desci todos os degraus da vida que eu subi para ficar na da altura daquelas pessoas que eu sempre amei lá no começo, para ficar na mesma altura daquelas pessoas de verdade da minha vida, porque o que eu mais tenho é olhe você é o máximo, de um poste com um quilo de ouro é fácil ser o máximo. Agora que é o máximo desempregado sem dinheiro para comer, ninguém fala que você é o máximo. Você que tem que acreditar em você que você é o máximo. O seu apoio é de grande importância e valor para que possamos continuar. Colabore conosco, inscrevendo-se no canal, caso ainda não seja inscrito. O seu joinha, também ajuda, então, curte se gostou e, também compartilha. Obrigado!